Olá, belas, tudo bom? Estão me reconhecendo? Hum, acho que não, né? Bem, vou ajudar vocês, peraí. E agora? Reconheceu? Estou eu aqui nessa humildade, porque é humildade, gente, ficar sem maquiagem, com o cabelo desse jeito. Tem que ser corajosa, tem que ser humilde, fala aí. Pois é, o que eu não faço pra vocês, hein? Eu estou dessa forma, por quê? Porque eu vou fazer uma hidratação no cabelo, vou passar uma progressiva Eu acabei de comprar, eu fiz umas pesquisas Peraí, peraí, deixa eu arrumar aqui porque o meu cabelo não tá legal, né? Mas dá pra disfarçar, pronto Gostaram? Penteado? Só que não, né? Também não Mas é por enquanto, hein? Vamos lá é, eu comprei essa progressiva, mas eu pesquisei, amigas minhas utilizaram e ficaram muito legal o cabelo delas. Então eu vou fazer também e quero compartilhar com vocês. O que, que eu fiz aqui? Eu lavei o cabelo somente com shampoo, aquele shampoo sem sal e, sabe... Passei bastante, assim, com o shampoo com... e fiquei massageando, assim, com a ponta dos dedos pra deixar limpinho. Depois eu peguei o secador e fiquei secando, assim, o cabelo pra cima, ah, tal. por isso que ficou essa inhaca aqui, ó. Esse penteado maravilhoso. Tá, é o que, que eu não faço, né? Faço, as meninas me pedem, falam, Sil, por que que você não grava isso mostrando como que você faz? Aí... Cá estou eu fazendo pra vocês. Então, se você tá assistindo, é porque ficou bom. Ou não. De qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Se ficou liso, se ficou hidratado, se ficou pior do que isso. Acho que pior do que está é impossível. Ou não. Enfim, assista o vídeo até o final pra vocês saberem como que ficaram o resultado. Tá bom? Então, até mais. Meninas, voltei. O que, que eu, agora eu fiz? Eu apenas pentei o cabelo, tá? Desembaracei, então penteei. E eu vou falar pra vocês, gostei. Olha, olha que volume. pessoal eu quase não tem cabelo. Desse jeito parece que eu tenho um monte. Ó, fafá de Belém. <risos> Brincadeira, gente. É, agora, depois que eu desembaracei o cabelo, eu vou fazer, é, vou separar. Tá vou prender com, com essas coisinhas assim ó, que você compra em qualquer loja de cabele de cabeleireiro, perfumaria, qualquer coisa assim, que vende essas coisinhas, e aí você vai separando assim ó o cabelo fazendo um mexe, tá? Então eu vou fazer umas quando eu começar a aplicar o produto. Eu volto, meninas. Eu voltei belas porque eu confundi, não é Fafá de Belém. É, Elba Ramalho, e o Fafá de Belém tem cabelo liso a Elba Ramalho que tinha um cabelão assim nos anos 80, sei lá Agora que ela tá com cabelo bem mais baixinho Então eu precisava voltar e falar porque eu falei Caraca, velho, eu confundi Fafá de Belém com Elba Ramalho, nada a ver Então é isso Meninas, tô aqui agora separando as mechinhas finas assim pra passar Eu já passei em algumas, ó Olha como tá ficando. Agora eu vou passar nessa aqui. Gente, eu não sei se dessa maneira tá certo. Mas eu pesquisei na internet, perguntei pra uma amiga minha que é cabeleireira. E ela disse que era pra fazer dessa forma. Eu nunca passei isso no cabelo, Então, eu não sei se é isso. Se é dessa forma. Eu só sei que tem que respeitar aqui um centímetro da raiz. Então, com esse pincelzinho assim de pintar o cabelo que você encontra em qualquer mercado ou qualquer coisa de cabelo, tá, tinta, sabe quando você vai comprar aquele pote de tinta, então lá vende também, então eu tô passando aqui assim ó, aí eu venho aqui e caiu, peraí, voltei, aí eu venho aqui e separo outra mechinha, tem que ter paciência, viu, se você não tem paciência nem começa. E aqui, ó, você e pega mais um pouquinho, opa, deixa eu, pega mais um pouquinho e vem passando aqui assim, até o final. Vou deixar pegar no rosto porque eu não sei se eu tenho alergia, então vou passar aqui assim. Vou pegar mais uma mecha, pego aqui assim, ó. Separo, prendo com isso aqui. Depois eu mostro o potinho pra vocês. É aqui passo de novo, até o final. Gente, esse barulho é o meu cachorro, o Lé, pai da Mora. Ele estava doente esses dias, nossa fui levei no veterinário, achei que ele não ia ficar bem, mas graças a Deus ele ficou. E aí eu tô cuidando dele, bonitinho, ele ficou sem comer, gente, ai que dó, nossa eu chorei tanto que eu não posso ver meu bichinho ali quietinho, sabe, não tava, não tava comendo, já tava parando de beber água, porque ele teve uma infecção aqui na, na boca e eu, tinha, eu não percebi na, na hora, né, porque eu fico o dia inteiro fora e à noite não vejo. E aí eu percebi que ele parou de comer, parou de latir, não brincava mais. Falei, estranho, o leco, imagina, o leco brinca, o leco late, o leco arranha a porta e tá muito quietinha Aí eu levei ele no veterinário e ele tava com infecção. Só que graças a Deus levei em tempo e o veterinário passa, passou dois antibióticos e uma injeção durante sete dias. E... Ontem foi o retorno, então acabou o antibiótico e eu retornei e tá tudo certinho. E machucou bastante a boquinha dele, né? E aí o um veterinário me passou um outro remédio pra passar pra... Pra... pra como é que fala? e falou um nome estranho, não sei, mas... Pra melhorar. Então, acho que tá dando certo, porque eu comecei a dar o remédio... Hoje, meio-dia, cada 12 horas, meio-dia, meia-noite E agora ele já tá ali arranhando a porta e voltou a comer, graças a Deus Então tá tudo certinho, então nem vou brigar com ele Deixa ele latir, deixa ele brin arranhar a porta Enfim, meninas, aqui ó Tá, então vou fazendo dessa forma, vou fazer em todo o cabelo fazendo nessa parte, depois na outra e volto de novo, tá? Olá, belas, voltei, já passei em todo o meu cabelo e agora, depois que faz, que passa todo o produto, pede pra secar e pra escovar, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou secar o meu cabelo e vou escovar. Tá, deixa eu desligar aqui. Então, meninas, olha só a diferença já. Eu nem terminei, é a primeira vez que eu faço isso com esse produto. E também fazer em casa, que geralmente eu faço no salão, mas eu quis fazer em casa. O que, que eu fiz? Eu só sequei e fui secando assim com um secador e passando a escova em todo o cabelo, já tá sequinho. Agora eu vou colocar a chupinha pra esquentar, porque ela fala que tem que passar uma chupinha também. Em pequenas mechas. Então, vou lá colocar a chapinha para esquentar e volto pra fazer aqui com vocês. Belas. Voltei rapidinho pra mostrar que, que tô passando a chapinha, tá? Então, eu tô separando a mechinha mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá? Eu jogo o cabelo pra cá assim, pego a chapinha e vou passando rapidinho duas vezes tá Para não queimar o cabelo Aí separo outra de novo Tá vendo? Jogo o cabelo aqui Pego a chapinha Uma, duas, rapidinho Tá? Então vou fazer isso em todas vou terminar aqui com vocês Uma, duas não pegar muito cabelo, tá? Pouco cabelo. Opa. Uma, duas. E aqui agora, uma, duas. Terminei esse lado, tá? E agora eu vou começar esse lado. Como que eu começo? Eu pego aqui, ó, embaixo... Uma quantidade, tá vendo? jogo o cabelo pra trás e faço aqui, ó. Uma. Duas. Pego mais uma mechinha. Jogo o cabelo pra trás e faço. Agora, quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar como ficou. Ah, antes... É... Eu não sei se eu falei. Tá, mas se eu não falei, vou falar de novo se eu falei. Entendeu? Não? Então, assim... É, eu passei o produto, esperei dar 25 minutos e depois eu comecei a secar com um secador. Fiz a escova, né? escovei e agora passando a chapinha. E vou esperar dois minutos terminando e vou enxaguar o cabelo, tá bom? Que resultado é esse eu dei uma paradinha só para vocês poderem acompanhar que eu estou apenas secando com o secador e olha isso daqui meninas ele faz um milagre sim eu vou terminar de secar e daqui a pouco eu volto pra finalizar esse vídeo e mostrar como ficou o resultado Meninas, vim aqui mostrar o resultado para vocês, belas, de como ficou com esse cabelo. Gente, vocês não tem noção, ele ficou super hidratado, macio, cheiroso. Tô amando, amando. E o um detalhe só foi no secador mesmo, gente. Fiz passo a passo com vocês, vocês puderam, puderam é. ver, gente, muito bom. Eu indico, indico mesmo, vou continuar usando com certeza e o um milagre está aqui, essa aqui, essa é a progressiva, ela hidrata, ela deixa o cabelo, vocês viram no começo do vídeo como que estava meu cabelo horroroso e assim, o meu cabelo é fino, está com luzes e ela deixou incrível, incrível mesmo. E ela é uma escova que contém óleos de ojon, acho que é isso que fala, argan, oliva, coco e monóide do Taiti. Então, maravilhoso. E quem quiser saber mais informações, detalhes, eu vou deixar no blog lá. Então, acesse o blog silvanafeitosa.com. Tá? Que lá eu vou contar passo a passo, de como que funciona, enfim, tudo, tá? Então, eu vou virar agora pra vocês verem como que ficou aqui atrás, ó muito bom e assim eu fiz sozinha, foi a primeira vez que eu fiz é mais difícil porque você tem que repartir, passar o produto, fazer a escova, eu não sou boa para fazer escova e mesmo assim ficou muito bom, a chapinha então se você tiver alguém pra fazer com você vai ser mais rápido e mais fácil, acredito então pela primeira vez assim que eu fiz e ficou esse resultado Ficou melhor que muitos salões Que eu já frequentei Olha que eu não sou profissional Imagina Se eu fosse, hein? tô quase lá <risos> Enfim Então ficou muito bom mesmo tá? E assim, meninas Não reparem a minha raiz Eu sei que tá escuro Eu sei, não me julguem É que eu não sei se eu vou continuar puxando luzes Ou eu vou pintar de outra cor Ou eu vou deixar natural então, como eu não sei, então é por isso que eu estou deixando. E a minha sobrancelha também, sei, sei que eu preciso fazer, então antes que vocês comentem, falem, eu sei que eu vou preciso, mas aqui é o meu designer pediu pra deixar é, crescer porque ele vai desenhar pra mim, aí vai ficar bonitinha, tá? Então, agora eu passei um, um gloss, um lápis de olho, um rímel pra ficar bonitinho assim, pra mostrar o cabelo novo. Pro meu noivinho, pro meu amor, que daqui a pouco tá aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continua me acompanhando. Se gostou, curte aí. Se não gostou, não curte. Mas faça alguma coisa. Eu prefiro que seja curtido. Mas dê sua opinião. Tá bom? E fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Ai, tô no meu com esse cabelinho.